E a gente pega o Apolo. Ya, yeah, ya, yeah. yeah. yeah. mano. Pode deixar tu ali, Cristal. com passei no WCT. No meu primeiro oito verso, eu vou te atacar. Eu vou fazer diferente de você. Aê! Eu faço macinho É que ele brinca, mano carinho Esse cara acha que é batalha dos é outros primeiro gato Ele quer tomir fazer carinho mas não dá E que mite Eu acerto teu rosto Eu te mando de janeiro a dezembro De dezembro a agosto Esse cara é mó fraco Mano, de plantação Hoje eu te quero esse leitão ó pururu Caca com meu tazão. que ele manda essa piada aí cheio de orgulho de dezembro eu aposto, você se fudeu porque essa batalha é em julho. Ah! Você não tem chance, você no lance. Essa vez agora você vai testar, até como se fosse trance. Ele falou que eu não ataquei ele, isso daí não foi papo de artista. Eu te empurrado a viu o um carinho. Olha o Ale, o Santo masoquista. Ah!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 Porque o lobo se crepe que eu tô guardando pro magão Aí, é, tudo bem Rima de mistério porque eu ando no avante Na verdade eu dou 40 pra cada Que 20% eu deixo pro cante. É uma pena que você tem que passar de mim E você não vai conseguir assim Sinceramente esse cara aqui tá falando do magão Vai apagar o fulgor do Magrinho Agora aprende meu mano Porque eu vou te bater no aqui onde tolero E nem é porque eu quero Foi focando nos outros e não em mim que pra mim tá 3 a 0 Acordar depois de uma acordada no bom dia. Você É assim que não ficar. todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei na sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos ajudos, eu já revolto na Viena Seguindo e é sem drama Mas vamos voltar sobre o assunto do programa Vamos fazer assim Cê toma um chote na bunda Cê teve um domingo legal e uma péssima segunda Vai, é não sei o que, normais Mudando as cordas vocais Cê só fala sobre genitais esquece que eu e do é faro esquece que o Vaga é namoro Quem é cria de favela sabe Mas se garante só pôr desenrolo só desenrolo Mas mano, você tá ligado que sua atitude daqui não vai tirar.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 Que vai ser a minha arma. Se fosse no guarda-roupa, eu dava moral um agora um o cabide. Mas com a ideia que sai da minha boca, no rap não fone só toca rachide. Só toca rachide se é peso, mocha é um fracassado. Já que o beat te agride falou de cabide, seu corpo fica pinturado. Aí eu falo, então, é que você vai perceber, aliado. Que hoje você foi quebrado, que na próxima. É isso aí. E até tal, geral. Vai deixar, vai, Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e